Olá pessoal do Cozinha Prime, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma pergunta para vocês, nós vamos começar os vídeos de uma forma diferente e eu quero saber de você, o que é que a baiana tem? Você sabe? Vamos descobrir? Hoje nós vamos fazer uma moqueca deliciosa, só que uma moqueca diferente, uma moqueca vegana. Qual é a diferença de uma moqueca vegana e uma moqueca vegetariana? É, nas receitas veganas, nós não utilizamos nenhum ingrediente derivado de animais. Vamos usar palmito, pimentão, cebola, os ingredientes básicos da moqueca, sem o peixe, sem o camarão, para você fazer aí na sua casa. Vem comigo! Para essa moqueca vegana, nós vamos precisar de azeite de dendê, alho picadinho, cebola em rodelas, Entro pimentão. Eu estou usando pimentão vermelho, mas você pode variar as cores do pimentão. Tomate, leite de coco, pimenta d'edo de moça a gosto, sal e o palmito. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é aquecer uma panela. Vocês estão vendo aqui que a minha panela ela tem um formato ovalado. Isso é muito importante. Aquecemos o azeite vamos colocar o alho. Deixo o alho dar uma fritadinha. A cebola. O pimentão. Deixamos dar uma cozinhadinha. Acrescentamos o tomate. O leite de coco. a panela, não vai cozinhar muito tempo, 5 minutinhos em fogo médio baixo para não queimar nenhum ingrediente, a moqueca é um prato bastante delicado. Vocês podem reparar aqui que eu cortei o palmito na diagonal. Porque a hora que a gente for colocar no prato, é, vai ficar parecendo uma posta de peixe. Vocês vão perceber que ela tem uma textura muito parecida com a de posta de peixe. Então façam o corte na diagonal que vai ficar bem bonito também. Aí a gente deixa dar mais uma refogadinha. Desliga o fogo, acrescenta a pimenta. A pimenta é a gosto, vocês coloquem a quantidade que vocês quiserem. E depois, com o fogo desligado, a gente acrescenta o coentro a gosto. Agora, tem gente que tem verdadeira ojeriza que detesta coentro. E aí, como é que a gente faz com essa moqueca então? Não vamos comer? Vamos, vamos sim! Não deixe o coentro estragar a sua receita. Você que não gosta, pode substituir por salsinha, cebolinha, mesmo manjericão ou alguma outra erva de sua preferência. E se você pensa que a nossa receita acabou, hoje nós temos um bônus para você. Para acompanhar esta moqueca vegana deliciosa, eu fiz aqui uma farofinha de banana bem rápida, que você vai poder fazer aí na sua casa também. Então a gente refoga o alho com a cebola, acrescenta as bananas picadinhas, a farinha de milho, um pouquinho da manteiga, que você pode usar o azeite, salsinha e as tirinhas de coco. Isso para enriquecer o sabor da nossa farofinha de banana. eu vou mostrar para vocês como é que ficou essa delícia que a gente apresentou aqui hoje que é a nossa moqueca vegana com farofa de banana olha que prato lindo pessoal ficaram com água na boca, não é? eu também, daqui a pouco eu vou experimentar esse prato, mas antes eu queria conversar com você que está aí vendo os nossos vídeos uh, se você tiver alguma dúvida de repente de algum ingrediente que você queira substituir, não tem o palmito em casa, o que, é que você pode pôr no lugar Dessa moqueca, por exemplo. Deixa seu comentário aqui nos vídeos que a gente vai responder para você. E se você quiser aprender alguma outra receita também, pergunta pra gente, comente aqui embaixo, que na medida do possível a gente vai gravar e ensinar a fazer você a fazer a sua receita favorita. Tá bom? Bom apetite para nós! E até o próximo vídeo. Ah, e não esquece, dá um like na gente, um joinha, para dizer que você gostou do nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal, compartilhe com os seus amigos e venha aprender com a gente também. Bom apetite! Hum.